Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do, Bagagem, do TRD, e recentemente eu tava scrollando pelo feed do Explorado no meu Instagram e eu vi um vídeo no Instagram chamado Desirable Nail de uma técnica de unhas que eu, particularmente, nunca tinha visto antes. Essa técnica de decoração consiste em sabão em cima das unhas. Isso mesmo, gente, tipo espuma de sabão em cima das unhas para decorar elas dessa forma elas ficam com uma textura parecida até mesmo com a pele de cobra sabe eu achei bem chique e no vídeo de hoje eu vou tentar reproduzir né essa técnica se eu conseguir vou ensinar aqui pra vocês pelo que eu tava pesquisando essa técnica é até recente se eu não me engano a maioria dos vídeos é de no máximo seis meses atrás então se der certo e eu conseguir fazer vai ser o auge então se você quiser me acompanhar nessa tentativa de reproduzir essas unhas bubbly né essas unhas de espuma já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 Bom, primeiramente, vamos começar apreciando essas unhas aqui que eu usei no meu último vídeo em que eu respondo perguntas e também faço uma maquiagem azul lá. Sério, gente, eu tô com muita pena de tirar essas unhas aqui. Vou dar um close nelas aqui com esse glitter maravilhoso. E a primeira coisa que eu vou começar fazendo com as minhas unhas é removendo essa esmaltação que eu tanto amei e dei uma dozinha, mas se tudo der certo no vídeo de hoje, eu não vou me arrepender, né? Então, aqui estou com o meu removedor de esmalte sem acetona, tá? Assim como eu já falei várias e várias vezes aqui no canal, eu não gosto de usar removedor com acetona, porque além de enfraquecer as unhas, a acetona também resseca as camadas de queratina e as cutículas. Então para remover o esmalte sem agredir tanto as unhas, eu vou usar esse removedor sem acetona. Também não precisa ser desse tamanho não, tá, gente? Eu compro desse grandão que eu sou maluca. <risos> Então, gente, depois de muito tempo tirando aquele Smalting glitter, aqui estão as minhas unhas limpas de ar, assim como vocês puderam me ver tirando. Eu vou começar passando nas minhas unhas essa base fortalecedora da Risqué, que eu já usei há um tempo atrás, mas eu não lembro o que eu achei. Aí eu comprei de novo pra testar mais uma vez e relembrar, né? Então eu vou fazer uma camadinha dessa base nas minhas unhas... Pronto, passei essa camada inicial de base Vou esperar secar antes da gente começar a realmente pintar as unhas com as cores Então, eu tô começando a pintar as minhas unhas com esse esmalte aqui Chamado Let Swim da Vult Hoje eu quero testar essa técnica da espuma em duas unhas Mas eu vou começar com esse esmalte cremoso aqui em todas elas Já na mão direita eu vou usar esse esmalte aqui chamado Justine da Verona Que é nesse tom de verde aqui, que parece muito com o grilo da sorte Que eu usei num vídeo onde eu ensinei três nail arts no mesmo vídeo Lembrando que eu fiz só uma camadinha do Let Swing E eu vou fazer uma camadinha aqui agora Mas quando eu voltar, né, eu já vou ter feito uma segunda camada de ambos os esmaltes Eis a diferença da quantidade de bagunça que eu faço na mão que eu pinto com a minha mão principal, né? A mão que eu mais tenho habilidade. E a mão que eu não tenho habilidade, sofro na bagunça. Enfim, vou limpar os cantinhos logo com o palito, antes de secar. E agora eu vou fazer uma segunda camada em cada uma das mãos. Eu tô pintando as mãos de cores diferentes, porque eu quero testar essa técnica nas duas mãos, né? E já já eu volto. Então gente, com as unhas pintadas eu tô aqui com dois esmaltes metálicos que eu vou usar cada um em uma mão e também vou intercalar como eu falei pra vocês, eu queria decorar dois dedos, geralmente eu decoro esses aqui, que são os anelares, né, que são as filhas únicas, mas hoje eu também quero decorar os dedos do meio, então eu vou decorar esses quatro, e qual é a minha ideia? No dedo do meio eu tava pensando em usar a cor respectiva de cada mão, e no dedo anelar eu tava pensando em trocar as cores, eu não sei se isso vai ficar confuso ou feio, mas eu vou até Finalmente, a parte do sabão vai chegar na hora que o esmalte metálico for aplicado O que, que vai acontecer? Eu vou fazer uma misturinha, acho que de 50% detergente e 50% água para criar uma espuma E com uma espátulazinha ou um cabo de algum pincel de unhas Eu vou encher a minha unha completamente de espuma na parte superior e vou esperar secar Esperar, esperar, esperar, esperar muito tempo Até o esmalte sacar por completo E depois ver como é que se saiu, ver como é que ficou Se ficou bonito, se a técnica tá aprovada ou não Então lá vou eu preparar a minha misturinha De 50% detergente E 50% água E já já eu volto pra gente passar Esse esmalte metálico e testar Essa técnica super diferentona Do Instagram E vamos lá gente, tô aqui com o meu pratinho De espuma, eu já preparei Vou deixar aqui do lado E eu já vou começar a fazer esse negócio o mais rápido possível porque eu acho que a espuma vai secar e se secar não vai rolar vamos ver, começar com esse aqui que é o Raquel, que é o metálico lá que eu mostrei pra vocês, passar uma camadinha fina e vou pegar aqui com uma colher e vou jogar em cima da minha unha, eu acho que não precisava ter usado isso tudo de espuma mas é porque eu não consegui pegar menos Enquanto isso, eu já vou usando o azul, né, que eu falei pra vocês que eu queria usar as duas cores nas duas mãos Esse aqui é o Toque de Amor, que também é da Verona A louca, né, gente? Eu tava com esmalte seco, tive que pegar um cheio Enfim, gente, até o momento tá ficando assim Se vocês prestarem bem atenção, essa aqui já tá secando, né, que foi a primeira que eu fiz Essa aqui é a segunda, gente, o auge, né Eu vou até colocar o meu dedo retinho, igual tava na mesa Pra secar bonitinho. Eu acho que vai dar certo. <risos> vou fazer aqui na outra mão e deixar vocês assistindo. Vou fazer no mesmo esquema: a do dedo do meio, eu vou usar a cor respectiva da mão. No caso, essa aqui eu usei azul, porque a minha mão tá pintada de azul, e essa aqui eu vou usar verde, porque a minha mão tá pintada de verde. E na dona lá eu vou inverter: nessa aqui eu apliquei verde, nessa aqui eu vou aplicar azul. Por algum motivo que eu gostaria muito de saber, nessas unhas aqui deram certo, mas nessa não deu certo. Enfim, eu vou logo fazer essa aqui, que eu vou usar o esmalte azul metálico, né? Como eu falei pra vocês, eu tô invertendo a ordem. E já já mostro o resultado pra vocês. Quanto mais concentrada essa espuma tiver, melhor, sabe? Tenha certeza de que ela tá pegando nos cantinhos da unha também, pra não ficar faltando design em lugar nenhum, certo? Então aqui tá a unha, eu vou esperar ela secar e marcar o esmalte por completo. Então gente, eu fiz na outra mão e deu errado <risos> Eu vou aproximar na câmera pra vocês verem a diferença das unhas Essas são as que deram certo e essas aqui são as que deram errado Eu acho que o que pode ter acontecido é que eu fiz a consistência da espuma de forma diferente Da primeira vez tinha mais ar e da segunda vez tava um pouco mais líquida Então eu vou tentar por cima dessa aqui mesmo, ver se dá certo Então já fica aí a dica pra vocês Quando vocês forem colocar o sabão, tenta pegar a espuma com pouquíssima água ou sem água água mesmo, sabe? Só o ar mesmo e a liga do sabão. Olha, só a espuma. Ih, foi água demais. Ai, gente, eu não aprendo, né? Vamos lá. Eu vou passar mais uma camadinha fininha do esmalte metálico e logo em seguida já vou colocar a espuma. Olha só, tá segurando um pouquinho melhor do que a outra, então eu acho que essa é a minha suspeita. Eu espero muito que dê certo, igual a primeira deu. A azul que eu tinha feito tinha dado mais ou menos certo, mas eu não gostei tanto assim do efeito, então eu vou refazer também. Aqui está o um pequeno casulo de espuma E é isso aí, gente Eu vou esperar secar igual eu fiz com essas duas aqui Que deram certo E o efeito fica muito bonito, gente Não sei se vocês conseguem pegar o tanto de detalhe Que eu tô vendo aqui na vida real Mas, gente, é um absurdo Fora que é muito fácil de fazer Você só precisa de esmalte e de espuma de sabão Bom, as minhas unhas já estão secas Estão vendo agora a paradinha que eu falei de inverter? Essa mão aqui tá azul O dedo do meio tá azul Essa tá verde, o dedo do meio tá verde As filhas únicas estão ao contrário Pra finalizar Analisar, finalizar, eu vou passar agora uma última camada desse esmalte incolor da Risqué para selar tudo bonitinho e fazer essa esmaltação durar muito tempo. Lembrando que é bom ser generoso nessas camadas finais. E, gente, fica muito bonito. Fica parecendo uma pedra, sabe, na unha, ou então a pele de uma serpente. Não sei qual referência que você vai ter dessas unhas, não sei qual vibe você vai pegar. Eu sinto um pouco disso, sabe? Pele de serpente. Realness, áudio que eu parei pra lanchar e meu batom deu uma borrada básica, né meninas? Vamos sentir que a gente não viu. Bom, e praticamente esse é o resultado final das unhas. Eu nunca tinha testado essa técnica do sabão nas unhas e também nunca tinha visto ninguém do Brasil fazer. Provavelmente alguém já fez antes, tá gente? Não tô falando que eu trouxe essa técnica e nem que eu fui a primeira pessoa a fazer aqui no Brasil. Estou dizendo que eu não tinha visto. E os vídeos que eu encontrei foram em inglês, mas todos eles faziam com a cabine UV. Com certeza na cabine UV deve ser um processo mais rápido, mas eu sei que nem todo mundo que me assiste tem cabine UV né, quem mais tem é manicure e tal, então eu quis fazer sem a cabine UV né, testando o método normal e deu certo, vou aproveitar pra limpar os cantinhos e volto aqui pra falar mais um pouquinho com vocês, então gente, esse aqui é o resultado final, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa técnica da espuma das unhas, eu nunca tinha testado assim como eu falei pra vocês, as unhas que eu fiz primeiro eu preferi mais do que essas outras aqui, porque eu tentei com a espuma muito líquida e depois eu tive que consertar e tal, mas fazendo de primeira óbvio que vai ficar com acabamento muito superior. então quando vocês forem testar por favor tem uma garantia que a textura da espuma não tá tão líquida, sabe que ela tá mais com ar dentro dela. <risos> Mas gente, sério, eu acho que fica muito lindo Fica parecendo uma pele de cobre e tal Dessa técnica com esmalte furta -cor deve ficar a coisa mais linda Então é isso, se você gostou de me ver testando aqui pela primeira vez Essa técnica da espuma nas unhas Se também já tá com vontade de testar Já deixa o seu like aí embaixo Pra ajudar no desempenho do vídeo e também no canal Se for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal a gente fala sobre unhas, sobre maquiagem Sobre moda, beleza, cabelos, minha vida, a gente fala sobre tudo. Então já se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nenhum post. Produzo conteúdo no Instagram, Twitter e TikTok, todos em gajotrd Corre pra me seguir nessas plataformas que no Instagram tem muitos stories, tem muitas fotos e vídeos de makes no feed, tem muitas fotos babado e close pra você ver. No Twitter eu tô sempre fofocando com vocês e no TikTok postando vídeos, então. Não deixe de me seguir em todas essas plataformas. Comenta aí embaixo o que você achou dessa técnica. É um vídeo bem simples e bem básico, eu só queria compartilhar mesmo, eu testando, né, com vocês pela primeira vez. Comenta aí também quais outras unhas decoradas, quais outras técnicas, sabe. Me marca também no Instagram, no Twitter, sei lá, me manda. Outras técnicas que você tem curiosidade de ver aqui no canal, veio ensinando, né. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje.